Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for assistir depois. A gente está fazendo a segunda edição do História do Rock Através do Cinema, dessa vez através do Facebook. A gente está fazendo essa experiência, na, na, na live passada a gente fez através do YouTube, hoje a gente está fazendo a, através do Facebook, aqui pelo canal Arte ao Vivo, já avisando que, de qualquer forma, esta live irá para a, o, o canal depois, como todas as outras do Canal Arte ao Vivo. E também aproveitar esse momento inicial, que as pessoas estão passando ainda, olhando, talvez alguém fique, é, para avisar que esse, essa live é parte do projeto de extensão Canal Arte ao Vivo do SECULT, Centro de Cultura, Linguagem e Tecnologias Aplicadas, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, onde eu e a professora Francisca, que está aqui comigo, trabalhamos e de onde se originou essa proposta do curso de História de Rock, do Rock Através do Cinema, que, aliás, era originalmente uma proposta de curso de extensão e continua sendo, né? porque aqui dentro do canal é. Arte ao Vivo, que é um projeto de extensão, ele é um dos cursos, né? pode-se dizer assim, de extensão do canal Arte ao Vivo. Boa tarde, Francisca. Boa tarde. Vamos falar hoje sobre um filme que... É, entrou em cartaz em 2018 de um cineasta que eu não conheço, muita coisa para falar dele, que é o Brian Zinga. É, e o filme se chama Bohemia Rhapsody, e é, na verdade, toma o nome daquela que talvez seja a música mais conhecida, mais famosa do Queen, né? que é justamente a música Bohemia Rhapsody. Né? Então vamos falar sobre isso, mas vamos tocar, vamos fazer aquela coisa perigosa agora é tocar a vinheta? Vamos lá, vamos lá. Como sempre. sempre, cada é. vez eu vou tentando melhorar um pouquinho, é. né? Mas, sempre é, sempre, mas às vezes a gente se atrapalha no negócio. Bom, é, deixa eu, enquanto a gente vai começando aqui, eu vou buscar aqui a, a, a apresentação que a gente montou, né? E que vai nos colocar aqui. Cadê? Deu uma travada aqui. A tá é, conseguindo... Queen ah. é uma banda que é muito importante. né? Eu, eu acho que são várias gerações de pessoas né, que, que ouvem rock, que gostam do, de rock, que acompanharam o Queen faz parte da vida de, de muitas pessoas, né? de muitas de nós. E foi uma, uma surpresa muito bacana em 2018 o lançamento é, do Bohemian Rhapsody, né, que é uma biografia, na verdade, é uma narrativa dramática, né? Que envolve a biografia do que a gente não pode, que é o, o, o vocalista, né, do, do Queen da banda, o vocalista original da banda, assim, desde na, na década de 70, né? Até o momento que ele é, morre. e tudo isso está nessa narrativa biográfica né? do, do Fred Mercury, mas tem controvérsias, né? a gente vai conversar um pouco disso, Sim. também focalizando os vários momentos do Queen, né? dos álbuns, é. da trajetória... Ô, de... até. deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te falar uma coisa, deu uma travada aqui, eu vou sair e voltar, aí você fica aí, já já volto, Tá? Eu vou fechar a minha janela aqui e já já volto. Mas você pode continuar. Ui. Deu alguma coisa muito errada. Aqui. Eu sei o que aconteceu. Será e... que voltou agora? Eu acho que sim. Já estamos... Não, não. A gente, na verdade, não saiu do ar. Mas Foi. eu não conseguia voltar aqui. Eu voltei é. uma hora você tinha sido transformada em, em host, Então, você não tinha como me botar para dentro porque você virou rosto. Ah, Bom, pedir desculpa às pessoas aí e é, vamos tentar novamente. Né? Bom, nossa, eu dei até uns berros aqui, porque estava dando tudo errado. Será que deu para sair aí esses berros? Acho que não, né? Bom, eu não vi nada, mas também você está tudo tranquilo. É... É, enfim, eu estava eu tava tentando Sim. compartilhar, foi assim... Eu tentei compartilhar a tela do aplicativo, né? Que era, que aliás nem tá, tá aparecendo aqui. Peraí. E aí, assim, deu um, um treco impressionante quando eu ia fazer isso que eu estou fazendo agora. Uhum. Esse clique, isso que eu acabei de fazer agora, quando eu ia fazer isso, ele deu um deu um chabu total. Uma coisa, assim, impressionante. Pronto. Era só isso. Né? Mas, não sei porquê, na hora que a gente ia fazer isso, aí deu esse chabu todo. Uhum. <risos> o Gregório está rindo aqui. Uhum. Né? O Gregório, nosso amigo que está assistindo, está rindo aqui. Não, não deu não, não deu problema. Não, porque eu dei uns berros aqui, porque, de repente, começou <risos> tudo a, a lá E eu falei assim, gente, não é possível, porque juro para todo mundo que está me vendo aqui fazer live aqui desde, sei lá quando, desde março, nunca tinha acontecido de dar esse tipo de chabu de que deu dessa vez, é um negócio uhum. assim uhum. impressionante. Mas essas mas coisas lá. da tecnologia, elas têm... E, e especialmente é, mas é, mas no caso aqui não, não podia acontecer isso, mesmo porque a gente tá com não tá não só tá com é, tá com a transmissão via cabo né eu até aventei a hipótese que pudesse ter sido a internet que caiu mas não foi a hum. gente não só tá com a transmissão via cabo é uma coisa assim meio de dar pau mesmo assim na hora de tá acontecendo compartilhar Uhum. e isso eu acho que é um é, isso é, às vezes é bug do programa né Sim. aí eu tenho que escrever para eles lá e falar que aconteceu isso e tal bom de qualquer forma esse acidente a gente edita depois né tá. quando baixar aí no YouTube a é, gente coloca é, pra... a gente já coloca uhum. sem, sem a, a interrupção vamos lá então é... você estava falando a gente virou essa essa confusão miserável, né? e aí eu já, já não sei mais, me perdi completamente. Mas você estava falando sobre o, o, a importância da, da música Bohemian Rapsori, eu acho. Não sei, você quer continuar? É, adelante, eu, tava, eu fiz uma, uma introdução assim, é, do que a gente vai estar tá abordando hoje, a partir do filme, né? e que tem como foco essa música Bohemian Rhapsody, que é uma música de um disco muito importante do Queen, assim, talvez seja a grande virada é, naquele momento, né, na, na, na carreira deles, que é uma música do disco A Night at the Opera. Né, e, que, aqui, de ó, deixa que, eu botar é, a capa do disco. Vamos que, falar. É, e aí vem a depois o Roberto de Races, mas o, o A Night at the Opera é um disco que é, é muito interessante porque ele tem tudo que se ouvia naquele momento, né? de, de hard rock, e ao mesmo tempo ele é pop, ele tem características, né? a, a obra do Queen já antes tem características de progressivo, embora não use sintetizador, né? eles vão evitar isso ao máximo até é, na década de 80, né? mas é, o, o filme, ele é uma narrativa dramática biográfica, é, deixa eu só fazer uma observação nesse negócio não usar o sintetizador. Os discos vinham, para quem não, é, não sabe dessa história, os discos, porque depois com de um CD né, desapareceu isso, mas isso era uma coisa que nos chamava muita atenção na época, né? Na época que saíram os discos 75 76, vinha escrito em miudinho, assim, mais um disco sem o, sem o uso de nenhum sintetizador. Vinha em inglês escrito isso. No synthesizers, não sei o que. Uhum. Eles faziam questão de chamar a atenção disso. Isso era, um, era programático para eles. Né? Só isso que eu queria comentar. Que vinha escrito no disco. E essa foi uma, uma, uma resistência que acabou depois, na década de 80, entrando de uma tal maneira que não foi só sintetizador, foi bateria eletrônica também, a coisa começou. Né? Mas aí a gente fala disso num... No outro momento. Então, Bohemian Rhapsody é um filme que é um drama biográfico, né, musical, que focaliza a, a trajetória do Queen, né, é, a partir da vida do Fred Mercury, que foi um grande vocalista, né, um dos grandes cantores assim de múltipla, múltiplas influências e que tinha, tem uma marca de uma identidade muito forte na, na história do rock, né, então esse filme ele é, ele é lançado em, em 2018, que é interessante, que ele tem um orçamento é, que eu achei impressionante, assim, ele, ele tem um orçamento de 50, 52 milhões esse filme para tudo, acontece de tudo no processo de feitura desse filme, diretor sai, um monte de gente cai, os atores também não encaixam, o pessoal do Queen interfere com produção executiva, tem um monte né, de coisa que Havia acontece. um... Parece que havia uma suposição de que o menino que faz, né, como é o nome dele, eu esqueci o, o, o nome do ator é que faz. É o Malek. O Malek, que ele não conseguiria dar conta da grandiosidade da figura do do Fred Mercury e, na verdade, assim o que mais prolifera hoje em dia são comentários das diferenças e semelhanças entre um e outro e, e situações do filme, tais como elas são descritas no filme e tais como elas aparecem, é, como elas teriam sido, né porque as pessoas também não têm condições de saber, na intimidade, como que isso teria sido na vida concreta das pessoas. Né? Mas eu acho que é, os prognósticos é, se frustraram completamente. Eu acho que ele se sai muito bem na, no esforço dele. Né? Claro que quando você vê, por exemplo, no Live Aid mesmo, a figura do, do Fred Mercury cantando, é muito mais carismático né, do que a figura do Malek, evidentemente. Né? Mas o Malek está ali fazendo o um papel de um cantor. Né? E um cantor que era imenso, como era... Um... Imenso o Fred, inclusive é um cantor que começa, se você olhar a evolução das fotos, eu, tem, no YouTube se encontra tudo isso, Mas né? você encontra um videozinho que vai mostrando como foram envelhecendo cada um dos integrantes da banda, e o Fred Mercury era realmente pavoroso quando era criança, e ele foi se transformando numa figura assim imensa, hum. né? E, e foi adquirindo essa grandiosidade e eu acho que é um pouco isso que o Mara tentou buscar, e eu acho que ele se saiu bastante bem, para o tipo, inclusive, diminuto que ele tem. né é. é Eu acho que ele se saiu muito bem, assim, assistindo a primeira vez, é, impressiona mais, porque também é um filme que ele pega muito no, no emocional, assim, e fora que você passar duas horas e quinze ouvindo Queen, né, é uma coisa Sim, que os é fãs muito... É, é, é bom demais, né? Você passar duas horas e quinze é. né, me ouvindo Queen. E junto disso, é lógico que tem muitas memórias, né? Memória de época. Tem muitas coisas que vêm junto. com. A... Eu acho que ele se saiu bem e achei muito mais na primeira vez. Na segunda vez, eu já acho meio... O, o Fred Mercury, ele tinha uma coisa que era uma timidez nas entrevistas, uma coisa, né? mas no palco tinha uma, uma exuberância de uma identidade que era o performer. Uhum. Né? É, exuberante. Esse ponto que você traz, assim, que ele tentou atingir essa coisa da, da performance. é Tanto que o filme... O, o, o evento do Live Aid é muito importante no filme. Uhum. Né? Ele vai estar logo no início do filme. É, ao longo do filme vai vir Live Aid de novo. E ele é a, o ponto... Importante assim, porque de fato foi uma das performances mais brilhantes de palco, assim, do Fred Merkel, né? De que ele tava completamente solto, né? Naquela performance, e o Queen também, então a banda juntos, né? Eles todos juntos, afinados naquele momento, né? De, de década de 80, assim, de uma campanha também muito importante, porque, né, os artistas pensavam sim a fome no mundo, enfim, uma série de coisas que a gente nem sabe de bastidores, enfim, de, de business, né? mas tinha também esse aspecto de, de comoção com causas né, importantes. Não, que depois, sem dúvida. Que depois até o próprio Fred Mercury vai ter uma fundação para isso, quer dizer, durante todo, toda a carreira dele, ele, ele não a sexualidade, muito. É, essa identidade forte sexual que vem do, do movimento glam está muito dentro disso assim né? o, a, o início do Queen né é. cena glam que é uma coisa da do, do vestido andrógeno, que a gente estava falando antes da roupa que marca o corpo que ela é biópsa é. que ela tem tem tudo com a performance né é. e o Fred e... Mercury traz isso é... E ao longo do tempo a gente vai acompanhando essas transformações dele. Mas a sexualidade nunca foi uma coisa pública exposta. Eu acho que isso tem uma relação muito forte com o que é ser ou viver na Inglaterra. Que isso. até a década de 60 tinha leis muito rígidas com a homossexualidade. Né? De aprisionamento, a gente conhece a coisa do é, Oscar Wilde, né? Pessoas que viveram intensamente essas, essa rigidez penal Olha, justiça. Eu, eu diria que, para nós mesmos, que vivíamos na década de 70 num país periférico e consumíamos queen, era muito difícil a gente conceber essa possibilidade. E é muito engraçado quando a gente pensa isso em retrospecto. Quando a gente lembra, por exemplo, do sucesso estrondoso que fez os Secos e Molhados no Brasil, né? Quintessência do Glam, inclusive, Sim. Né? e do, do relativo sucesso, mas foi sucesso também que tiveram os Zicroquetes, e você fica pensando como isso foi um sucesso que não era um sucesso do gueto gay, era um sucesso nacional uhum. e era acompanhado por pessoas, por famílias inteiras, quer dizer, famílias inteiras foram assistir é, é, sexos e Molhados no Maracanãzinho e uhum. era e Consumidor. secos e molhados era assim, é todos os públicos. Todos os públicos. Então, as, tinha crianças. As, músicas, as crianças eram todas. Eu, todos eu os fazia imitação de Kiss e de. de que para mim era tudo a mesma coisa do. E de secos e molhados, de Nem Mato Grosso, em casa, e não havia nenhuma, nenhum concerno de sair, numa, nenhuma coisa assim, né? Que negócio é esse e tal? Porque isso era o que todas as crianças faziam. E é engraçado, porque isso se comunicou de certa forma. A outras figuras. O David Bowie também não era lido, era lido dentro dessa chave do, do, do, do, do, do andrógeno, como se usava o termo na época. Né? Fazia-se, quer dizer, todo o discurso machista fazia ironia a esse tipo de coisa, mas não era assim tão frontal isso, nem era uma coisa de intolerância. Havia uma, uma coisa meio difusa. E. A gente foi pego de surpresa pelo, pelo, nesse contexto. Eu Estou falando agora da minha adolescência mesmo, 74, 75, 76, quer dizer, 14, 15, 16 anos. A gente foi pego de surpresa com aquela coisa que era o Queen, que era um negócio muito estranho. Eu Vou falar um pouquinho que eu sentia, que todos nós sentíamos na época. Que era uma mistura, eu me lembro de falar disso na época, as pessoas falaram, era uma mistura de é, heavy metal tinha, a guitarra do Brian May tinha, decididamente, um sotaque metal, tanto é que tem um, um show famoso, em homenagem, inclusive ao Fred Mercury, que o Tommy Iommi, né, do uhum. Black Sabbath, aparece, enfim. Ele, ele entrou na galeria, o Brian May entrou na galeria desses monstros do rock, todos ingleses, né, e, como você estava falando, e, ao mesmo tempo, havia alguma coisa que vinha do progressivo, que a gente curtia também na época, mas que não tinha o um sintetizador. Uhum. Porque eles tinham, e, e tinha aquela figura maluca, né, todo vestido de branco, com aquela malha branca, saltando de um lado para o outro, com o um microfone que tinha soltado do, do pedestal. Né, e, que, e que ele conseguiu, com a competência dele, transformar na marca dele como cantor. E um cantor com uma voz que era estranha, porque não era nem a voz do Ian Gillan, por exemplo, né, que é uma voz que, que vai... Na, buscar é, aqueles recônditos do blues e tal, não. Era uma voz límpida né, e, e extensiva. Isto se comprova quando, em 85 eles vêm ao, ao Rock in Rio, né, dez anos depois disso, da, de é, A Night at the Opera, e ele canta Love of My Life e o público inteiro canta junto com ele. Então, isso demonstrava duas coisas. Primeiro, que ele, mesmo filho de estrangeiro, tinha aprendido a uma, uma dicção e uma forma de cantar o inglês absolutamente cristalina, o que corrobora com todas essas figuras né, sofisticadas né, é, e um tanto femininas desse universo é, pós-romântico inglês, e ao mesmo tempo. Que você, eu estou lembrando aqui, por exemplo, do caso do Morrissey, né, que, é, que tem esse mesmo tipo de tom, que você mencionou o Oscar Wilde, e aí eu fui fazendo a sequência. E, ao mesmo tempo, era, a música tinha tanta potência como o hit que todo mundo tinha decorado. Esse fato de todo mundo ter decorado e cantar junto, que se deu também no mesmo Rock in roll com James Taylor, isso resultava do fato de que as pessoas... Essas eram as músicas que as pessoas conseguiram, depois dos Beatles, ouvir em casa e decorar, e aprender inglês ouvindo essas músicas. Né? Então, isso refletia um, uma, uma espécie de consenso... De aprender inglês com elas, isso é uma, é uma, é uma realidade mesmo. E uhum. pensando, enquanto você estava falando do Rock in Rio, o Queen vem para o Brasil, eu não sei, 1980, 1981, né, vai fazer um show em São Paulo, eles não conseguiram fazer esse show é, no Janeiro. E eu me lembro, assim, muitíssimo bem desse dia, porque eu gravei a Bandeirantes, ela transmitiu o oh. show ao vivo, uhum. né? E, e era uma coisa completamente nova, e eu acho que por isso que, que teve essa coisa de, de, de ser televisionado, que foi incrível, né? Porque é, era a primeira vez que estava acontecendo de uma banda estrangeira estar tá vindo no Brasil em pleno regime militar, né? E tem é, esse ponto de alcance que é, a, é quando é, o pessoal canta Love of My Life e, assim, e é visível meu Fred Mercury tem uma surpresa com aquilo. Ah, então não foi no Rock in Rio, foi antes, foi em 82. Mas isso, é essa coisa marcante que está no filme não é Rock in Rio, esse é um ah, livro de rapeiro, hum. né isso é um erro de roteiro, isso aconteceu tá aí, Mas é um erro que eu mesmo fiz, porque Rio. na minha memória era o do Rock in Rio. Que é, gostava. como também é, mostra no filme o Fred Mercury, numa fase anterior fisicamente a que ele veio no Brasil, porque quando ele veio, ele já estava já naquele momento do bigode, ah. né? a jaqueta de couro que, que vem a partir do, daquele disco The Game, né? Então, Vamos botar o, os discos aqui para poder gente situar ah, o pessoal bem, quanto é isso. Bem década de discos... 80 mesmo ah, isso, é. então que é quando tem o The Game, é, inclusive eles quatro estão de, de né? Essa é da, do Crazy Little Thing Called Love, é uma imagem desse desse clipe, né? Dessa música. Tá ali, tá ali do lado do Flash Gordon é isso? Tá do Não, lado é, do o, Flash Gordon é o, e o, do o de Black capa cinza, aí. né? É, é. Na verdade, o que a gente tem nessa cena é uma cronologia, na verdade, com as capas, né? Então, tá desde o primeiro disco, que é o Queen, depois o Queen 2, She Heart Attack, e aí toda a, a, a obra do Queen, né, ao longo do tempo. Agora, e... é engraçado, porque quem organizou essa, essa série, sequência de capas, depois eu fui checar isso também, de fato, o, Queen, o She Heart Attack, é anterior ao A Night the Opera e o A Day of the Races. É. Mas na minha memória, engraçado, como, como dizia o Alice Salomão, né? a memória é uma ilha de edição. Na minha memória, o Sheer Art Attack vinha depois, porque é, eu tinha um amigo com quem eu costumava trocar, isso acontecia muito na época, né? de você emprestar um disco, e eu fazia isso, era muito sobrinho, então eu. Eu emprestava um disco com a condição de que me emprestassem outro. E foi assim que eu nunca tive os, dois, os discos do Queen, nenhum disco do Queen em casa. Mas eu ouvia muito, porque esse meu amigo gostava muito de uma outra, os outros discos que eu tinha, de uma banda chamada Sparks, eu emprestava para ele os discos do Sparks e ele me emprestava os discos do Queen. E eu decorei os dois, A Night at the Opera, Day at the Race. Eu gostava muito. Não era um consenso na época entre a meninada que eles eram interessantes, mas a maior parte... Da, do, da galera com que eu andava e não era um pessoal assim, comportadinho, vamos dizer, a maior parte ou a quase totalidade gostava bastante, tinha um grupo que só queria saber de Rolling Stones e de Blues, mas tinha o pessoal que curtia o Queen, e, é, e assim, ele caiu como um maluco, ele era a expressão fundament, fundamental de, dessa juventude, dessa molecada de 15, 16 anos, dos anos 70, de meados dos anos 70, 75, 76, a molecada que também estava curtindo Led Zeppelin, Deep Pop e tal, quando essas bandas estavam se tornando... Eles, inclusive, furaram uma camada difícil de furar, né, que outros tentaram não e não conseguiram, né, como State Core, é, Grand Funk Railroad, nenhum deles conseguiu ter chegar ao patamar que o Queen chegou, né, porque o Queen muito rapidamente saltou faz esses três primeiros discos não dá tanto certo assim quando eles chegam na Night of the Opera de vez é, eles é estouram de uma forma mesmo. e eles passam a fazer parte dos grandes né que era de Purple Led Zeppelin Black Sabbath e aí veio o Queen né começa e a ser então, uma coisa assim isso funciona muito quando essas turnês começam a acontecer para os Estados hum. Unidos e para o Japão é incrível, é. Sim, mas o Japão é um, é um público, o público japonês ele é muito receptivo com rock, sempre hum. foi, né? Então, hum. inclusive com essas bandas de heavy metal, por exemplo, é, eles dizem que é, o público japonês é muito receptivo, né? É, Eu tem tenho gente, uma que é gente, da área de música ele, brasileira que diz que, que, que faz muito sucesso lá. O Japão é um lugar que, que recebe muito música de modo geral, né? Uma das poucas vezes que eu vi é, uma banda realmente de qualidade de música instrumental estrangeira, ainda no, na época de juventude, foi uma banda japonesa, que era absolutamente impressionante. Agora, deixa eu só te falar uma coisinha. Antes do Queen, teve é, durante a ditadura, pelo menos duas, eu queria te lembrar, duas, duas, duas aparições de bandas estrangeiras no Brasil. Isso até também para quem está assistindo, que é mais novo, entender como a coisa funcionou. É, havia sempre rumores de que poderia vir o Led Zeppelin ao Brasil, nunca veio. Havia inúmeros rumores de que viria Beatles ao Brasil, nunca veio. Mas teve duas coisas assim totalmente imprevisíveis que vieram. Primeiro, no começo dos anos 70, Alice Cooper. Alice Cooper, tá. É assim. é? E quando chegou aqui, a gente não sabia, a gente era tão pouco informado. Dentro da América do Sul, inclusive, a gente era talvez o país menos cosmopolita ou menos informado dessas coisas, que muita gente ficou se perguntando se era, se Alice era uma mulher ou se era um homem, ficou essa discussão boba. É, depois de Alice Cooper, veio é, em 76, também uma coisa assim imprevisível, eles estavam, tinha saído o Peter Gabriel, né, o Gênesis. Hum. Né, o Peter Gabriel tinha saído do Gênesis e aí chega o Gênesis sem Peter Gabriel, provavelmente por isso... Né, eles fizeram essa coisa, é, eles estavam testando uma Fórmula 9 e correram esse risco, porque se dizia que era um risco. As bandas vinham, por exemplo, para Buenos Aires, mas nunca vinham para Rio de Janeiro e São Paulo. Olha, eu estou falando Rio de Janeiro e São Paulo, não estou falando Salvador, nem estou falando outras capitais brasileiras. Nem sequer Rio e São Paulo. E aí acontece isso que você falou, né, de uma banda, por exemplo, que vai a São Paulo por algum motivo não podia ir ao Rio de Janeiro, e que isso também acontecia. Então, era muito raro, mesmo no começo dos anos 80, era muito raro que houvesse a possibilidade é. de uma banda estrangeira chegar aqui. O que chegava eram essas coisas o que foi como mudar, foi... Né? O Rock in Rio, inclusive, é, uma... é Exatamente. E o que chegava foram essas coisas assim também excepcionais, como foi Frank Sinatra, né? que foi uma coisa que até se especula que tinha máfia no meio, e tal e Elvis Presley. Né, que chegou aqui já também no momento decadentíssimo. Né? Então, é, os marcos, eu diria que são esse, Alice Cooper, depois Genesis, em 76, né, que deu um bololô danado porque a Rede Globo fez um disco que era supostamente um registro do show, e o disco, na verdade, era uma coletânea não autorizada de canções, o grupo processou a Rede Globo depois disso, deu um rolo danado, ação livre, e depois somente assim, ficava lá, o tinha o, o, o Rock Concert, tinha o Sábado sons de programas na televisão, mas ninguém via os seus ídolos, né até chegar o Rock in Rio. O Rock in Rio é o divisor de águas mesmo disso aí, sem dúvida. Porque de uma hora para outra, de nenhum passou a vir um montão. né uhum. Os fãs do Iron Maiden, como você, por exemplo, puderam ver seus fãs na... na no auge, né? no momento assim, Não, o ótimo. de cada banda. Foi né? ótimo, de Iron Maiden, de Queen, é, várias bandas. Né? É, desde também B-52, s é. era muito variado, Yes. É. Né? É. O Yes Sim. ainda estava numa época boa, Chris Spires estava ótimo, né? É, o B52 era uma banda que a gente era fã. Eu fui no Rock in Rio para assistir essas bandas. Eu era punk na época, assim, eu não queria ver nada de. Não quis saber nada de Barão Vermelho, de Queen, de coisa nenhuma. Mas fui assistir Nina Hagen e assistir uhum. B52. Mas eu queria voltar ao filme específico, a essa, a essa questão da, da, da cena lá. Deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa. Essa aqui. né? Porque tem uma coisa nesse tipo de cinematografia que também vale para o outro filme. É, dessa nossa época atual, que também fala sobre um astro dos anos 70, que é o Rocket Man sobre o, é o, o Elton John, John é, que é essa história de você reconstruir a cena. Eu, fui, eu fiquei fazendo esse exercício de olhar a cena do filme, olhar a filmagem que foi feita do Live Aid, né, com a, a necessária nota de rodapé, que eu acho importante, a gente não tem como aquilatar tá hoje qual foi a importância do Live Aid. Na época, é, para que você tenha uma ideia, a, a minha banda ganhou o nome de Etiópia por causa do Live Aid. Uhum. O Live Aid era uma campanha para os famintos da Etiópia, que estava havendo uma mortandade tremenda por causa de uma, uma guerra que estava acontecendo na região e os refugiados estavam morrendo em campos de refugiados, né? e as crianças, principalmente, sofrendo muito com isso, morrendo aos magotes é e tal. Claro e morrendo de fome, né, e de doenças e tudo mais. E aí fizeram esse, o Bob Geldof, né, que a gente estava falando na nossa live passada, né, que é o ator principal do, do The Wall, é justamente quem organiza esse festival, né, e, e o Queen participa desse festival. E há um esforço, como acontece no Rocketman, de recuperar a cena toda. Então, se você acompanha outro, eles recuperam, inclusive, os gestos. Essa foto que a gente está vendo, ela tem uma correspondência com a mesma cena uhum. filmada pelas câmeras da época. Né? E aí existe um outro subtexto muito importante, eu acho, que é a questão da AIDS. Porque a essa altura, todos nós estávamos já mais ou menos mobilizados, porque a coisa se reproduziu no Brasil com o Cazuza, mais tarde com o debate que volta com o Renato Russo, que era a questão da AIDS. E, e naquela época, naturalmente, que tinha esse discurso a AIDS é uma doença gay, né? É a peste gay, etc. E, e, e coincidem várias questões aí. É Um Fred Mercury já assumidamente gay nesse momento... É isso, em é 1985. É 1985. Isso é, é muito demarcado é, o tempo. É, então, é, já é uma afirmação, quer dizer, é, e, e naturalmente todas as especulações se fazem em torno do sumiço da banda e a reaparição deles no Live Aid tem a ver com isso. E, além disso, é um momento que precede o um momento da morte do, do, do Fred Mercury. Ou seja, com esse conhecimento histórico em retrospecto, você assiste a cena. A gente não tinha como ter esse conhecimento na época. A gente não sabia quando que o Fred Mercury ia morrer. Então, a gente assiste aquele show muito emocionante de várias bandas. Né? Foi um marco para muitas bandas. né? E, e depois, vendo em retrospecto, você diz assim, poxa... É um hacking também do próprio Fred Merkel. Quer dizer, quando ele Sim. sobe esse palco, ele sobe com uma intensidade, com uma força, com um vigor, né? Tremendo. Assim, Mas isso que... é aproveitado no roteiro né? de uma maneira que, desde a primeira cena, já mostra como se ele estivesse se preparando para ir para o Live Aid. E ele tosse. Né? Hum. É uma das coisas que, que, que tem no roteiro do filme. Né? Mas o Live Age aconteceu em 85, ele ficou sabendo que, que tinha HIV em 87. Quer dizer, hum. podia até demonstrar sinais, ele poderia até ter. Né? Mas ele não tinha essa, ele, ele não tinha o não tinha tinha resultado. resultado. Não, tinha. não tinha como saber. Né? Não sabia, não tinha consciência. Por outro lado, é uma, uma performance do Queen que é muito potente. E é interessante que eu estava pensando no, no repertório que eles usam nessa nessa performance do Live Age, que mistura vários discos, né? Que e discos até que não são tão bons ou que não não, não né? Porque depois do Hot Space o Queen Vamos voltar é lá nos discos. Cabência, né? Vamos lá. Vou Vou tá, peraí, peraí, Que tem um ah, aqui. aqui. Pronto. Então. Depois do, do Flash Gordon, que é, um, é, um, é uma trilha sonora que é feita pra, praticamente paralela ao, ao The Game. Né? Que então, é com o então... Georg Moroder, né? tem um dedo do Georg Moroder nisso? Não? No Flash assim. Gordon. Eu não sei como aconteceu exatamente. Eu, eu acho, acho que, que sim, eu acho que teve o Moroder, que é o Georg Moroder, sei lá, enfim, aquele cara que, que também vai fazer a trilha do... Metrópolis, né, a, a, a, quando eles fazem é. um, uma recuperação do diferença. filme, né, uhum. é. e que trabalhou, colaborou também, que foi, na verdade, quem, a, o cara que estava por trás lá dos do Sex Pistols, uhum. andou com, com esse pessoal e tal, também. Teve, teve, é uma, uma eminência parda, assim, de algumas coisas da, da música eletrônica dessa década de 80. Sim, e aí o Flash Gordon... O Flash Gordon é uma trilha que eles vão produzir nesse meio tempo. Eu acho, particularmente, que é uma trilha muito interessante. Né? Fez parte, inclusive, dessa, dessa primeira apresentação que eles fizeram aqui no Brasil. Foi é, uma retrospectiva né, do, do que eu me lembro, assim, dos discos anteriores, mas foi muito focado na, na trilha do The Game. Flash Gordon estava também né, nessa no repertório que eles trouxeram para o Brasil em 1981. 80, 81. Depois acaba se lançando uma coletânea, que é esse Greatest Hits, que foi um, um, uma época que vendeu muito, assim ainda em vinil, isso. E depois eles vieram com esse disco, que é um dos discos mais fracos do clube, que é o Hot Space. Né? É o é. disco Andy Warhol, né? Eles... Na capa, né? Na Tem capa, um né? Que, que lembra assim, mas um hum. disco que vendeu muito pouco, enfim. Mas a trilha do, do Live Aid, ela tem é, essas músicas que você vai ouvir, tem Hammer to Fall, que é do The Works, né? hum. é, Radio Gaga, né? tem Born in the que aí já é do A Night at the Opera. Tem Radio Gaga é, é a a desse, Boom. Né? É, eu não tenho muita noção depois porque assim, é, na verdade, eu até botei isso na apresentação. Para mim, é, na minha experiência, existiram esse, esse 75 bohemian episódios e Sambarit Love, é, é, é. que tem o, o eu botei os hits, né? Aqui o Bohemian Rhapsody, Love of My Life eram os dois grandes hits de, de a Night of the Opera é. e Samba Love, é. grande é. hit de de a Day at the Races. E depois o que você tinha e que eu é, ainda vi, mas já não acompanhei. Foi o News of the World. News of the 77. World, 67, que é o que vai trazer We, Walk, We Rock You e We, We Are the Champions, né? Ah. Mas, é um, mas o, o, o News of the World também é um disco muito bom. Muito bom. Não fala do, isso. Um, é? Para mim, um ponto de interrogação é o jazz. Eu lembro quando saiu o jazz, eu comecei a curtir o Queen no News of the World eu Tinha um amigo no ginásio. Nossa, a gente fez uma troca, né? Assim que eu é. deixei, né? Porque eu, eu, deixei, eu larguei do, do Queen assim, depois eu não sei exatamente a data do, é 77, mas de 77 para diante já estava, eu já estava numa outra onda, e em 79 ia para fac, fazer faculdade, aí naquela época tinha essa coisa, né? Você deixava o rock de lado e ia para a gente coisa de lado. O, disco, né? o é, último disco, né? É, é, e aí, assim, o último, pro, no, no caso do Queen, foi o The Races, depois não mais. E aí, eu, Mas eu lembro de, de ter saído os discos subsequentes, inclusive essa capa do Jazz, que eu me lembro que na época me chamou a atenção, porque a gente comprava disco pela capa, né? A gente tinha esse costume de adivinhar o disco pela capa. O toque era do disco, daquela... a capa, a, coisa, a textura... Né, as fotos, o encarte dentro, né, às vezes vinha outro encarte, vinha pôster, como acontece uhum. no Jazz, né? uhum. então o vinil era encantador assim. Né? É. Então, e aí você, mas eu... o Jazz você está dizendo que você já não? Então, o Jazz para mim é um disco que é um ponto de, de interrogação. Eu nunca entendi muito bem esse disco. Ele não tem nada a ver, não tem nada de Jazz. É um disco que é, acho que por questão de impostos e de custos, eles vão produzir esse disco na França, né e, e, aquela coisa clássica é, e um disco que trouxe alguns problemas pro Queen assim, com o movimento feminista por causa de Bicycle Race né, que é uma música que é, veio o encarte do Bicycle Race que era sei lá, 40, 45 mulheres nuas em cima de uma bicicleta, uhum. Então teve muita polêmica né, nesse sentido, também foi um disco que não conseguiu é, emplacar, tanto que logo em seguida a própria gravadora veio com uma proposta de um disco ao vivo, que é o Live Killers, que vai ser uma coletânea das várias fases anteriores né, é, do, do Queen. Então, é outro dado também de época que é importante assinalar. É, a essa altura o Kiss, por exemplo, estava fazendo seus Live 2 já, né? Ou seja, era uma, era uma época que era muito comum essa produção de discos é, ao vivo. O Deep Purple, por exemplo, fez dois discos ao vivo, Made in Japan Made in Europe. Né? Tinha, e eu me lembro que eu, o que eu estudei mais foi, por exemplo, o disco ao vivo, do, do, que é bem anterior, de 73 do, do Genesis, também houve, houve muita discussão. Né? Toda vez que a gravadora dizia, vamos fazer um disco ao vivo, os músicos ficavam muito incomodados. Né? porque ficavam preocupados com se o registro ia ser bom, se a qualidade ia ser boa e tal. Sim. E, entretanto, quando você olha em retrospecto, a década de 70 inteira está abarrotada de discos ao vivo. Eu Estou falando isso é questão que me, que me interessa pessoalmente. É. Como, na verdade, emergiu uma tecnologia de boa qualidade, de estúdios móveis, né, para poder gravar esses pirata. discos ao vivo. Né? É. É, uma, é um disco pirata. É a época do disco pirata, é uma época ótima. É uma uhum. época muito boa, né? Que nos sebos, assim, pintava os discos piratas, uhum. né? Que era super legal. Tinha muitos discos piratas do Led Zeppelin. É, né? chamava em inglês bootlegs, né? Aqueles discos tirados, assim, não se sabe de onde, né? O Led Zeppelin foi o campeão disso, né? E malgrado o Peter Grant aparecer lá no filme, né? No Song of the Same", brigando porque estavam vendendo camiseta sem pagar royalty, coisa assim. Eu lembro. Assim, era. Hum. era era disseminado e o mesmo se passou com Queen, né? Eu me lembro que quando Queen veio em 85, o que tinha de camiseta do Queen, o que aconteceu também em 85 foi muito, meio ruim, é que quem não acompanhava essa cena do rock, se fosse pelo pelo lado dos novos integrantes dessa cena que eram os punks, fosse pelos mais antigos, quem não acompanhava isso comprou todos os nomes que o Rock in Rio trouxe como se fossem as, a a representação do rock, Sim. então isso, isso refletiu-se até nas músicas e nas, nos, nos visuais dos compositores de MPB, que às vezes começaram, em alguns casos, começaram a imitar certo tipo de cantor, ou certo tipo de banda, ou certo tipo de visual né? de um é. determinado universo. O que é uma pena, que saiu de disco, de coletânea dessas bandas, foi só o mais pop, é. né? É. Porque é, acabou virando essa coisa do, da, da indústria mesmo. O, o queen, uhum. ele, ele é, como aconteceu com o Led Zeppelin, é uma banda que virou produto, e muitos produtos, que depois eles mesmos passam a comercializar, uhum. né? Para é, usufruir disso também. Então, é. eles passam a ter os próprios produtos deles, as camisetas, queen Official, né? Toda essa é do mercado. O que nos leva numa coisa do filme que eu gosto muito, que é essa recuperação dessa história inicial deles. Né? Porque eles eram. A, a banda já existia, parece que essa história não é exatamente como é contada no filme, claro, mas já existia uma banda chamada Smiles, se não me engano. A gente conhecia essa banda no Brasil, assim, o pessoal mais, mais enturmado e tal sabia da existência dessa banda, do Smiles mas eu gosto muito dessa cena, a cena do encontro deles. E a, a, a coisa dele, que é uma coisa muito característica, não só da época, por causa do visual que eles estão usando, as roupas, esses abrigos adidas e tudo isso, mas a, a, o que, que significava na época pensar nessa possibilidade de fazer uma banda. Né? Como isso era uma coisa é, de uma certa consistência de vida de todo mundo que estava querendo fazer algo né, digamos, em música e, e para fazer sucesso de alguma maneira e tal, as pessoas tinham que ter esse layout, né? E aí é engraçado, porque muito ironicamente, eu acho que aí é uma cena boa do filme, eles colocam essas personagens que a gente sabe que depois vão ter os seus layouts próprios, numa coisa totalmente homogênea. Quando eles se encontram, eles são todos parecidos entre si, porque eles todos querem parecer com outras bandas. Isso aparece muito também num filme de, é, que é o, aquele que os meninos vão tentar assistir, é, é o Detroit Rock City, que leva o nome da, da, da música do Kiss, que eles vão tentar assistir um show do Kiss. E todos eles se parecem. Isso me, me, me chama muita atenção, porque quando a gente estava nessa idade justamente, né, mas só que não nessa época, porque depois, eles fazem sucesso depois, isso aí... É, ainda fins dos anos, começo dos anos 70, a gente também tinha essa característica. Né? Então é uma coisa que se repete, essa, essa ingenuidade inicial né? que antecede essa transformação numa espécie de usina de produção. Eu acho que isso é o que está como tema nos dois filmes né, recentes sobre isso, que é o Rocketman e, e esse Bohemian Rhapsody, que é assim, você faz uma banda por quê? porque você quer se divertir, porque você quer ganhar dinheiro também, claro, quer fazer sucesso também, por vaidade também, mas o sonho é de que vai ser uma coisa maravilhosa. E aí, quando a coisa chega, você mergulha na droga, mergulha na loucura e não sei o quê, e quando você dá por conta do, da, da situação, quando você dá conta de si, você está metido numa máquina de produzir maluco, e aquela coisa lá do welcome to the machine, você está enfiado uhum. naquele negócio. E aí o, o grande tema, o grande dilema, a grande questão é como é que eu, escapo, que eu escapo disso? Como é que eu crio algo que vá permanecer na história que ultrapasse essa máquina de moer carne, né? que, inclusive, era formada por uns mafiosos que roubavam os músicos, que não pagavam, que davam calote e tudo mais. Né? Então, eu, eu gosto muito da cena inicial, da, não é a cena inicial, perdão, uma cena do início do filme que é essa quando eles vão se encontrar. Porque todos os prognósticos são completamente contrários, né? E a cena é muito interessante porque havia mesmo isso. Você chegava e dizia assim, ah, eu vou tocar com vocês. Aí o cara dizia assim, você, com essa tua cara, com esse teu jeito estranho. Isso não vai dar certo, não. Tinha sempre essa, essa coisa assim meio... Você primeiro tinha que dar uma brigada né, num ambiente muito masculino, né? Eu fico pensando, como, como não era no caso, por exemplo, a Suzy Quatro. andei lendo umas histórias dela, a luta que ela teve né, em relação a isso, né, essa, esse, esse processo. A gente identifica quem é, é dessa época, a gente muito. Né? Enfim, isso era uma coisa que eu queria chamar a atenção, no, no, que eu acho que é interessante no filme. É, do, do, até essa coisa do, do Mercury ocupar mesmo o espaço né, do, do outro vocalista, né? E depois é. eles partem, ele, ele sugere Queen, que não é um nome aceito, né, em princípio, mas era que muito estranho. Um homem, acaba convencendo eles pela própria majestade do, do nome, né? É, era muito, muito estranho. Assim na época, muito... mesmo na época a gente estranhava muito o nome, mas era uma época também de bandas com o um único nome Kiss Queen, né? Tinha rolava também dessas coisas, né? Porque tem umas fases, né? É, teve uma época aí, por exemplo, que tinha bandas de três nomes, né? É, sei lá... É, agora eu não estou lembrando nenhum, mas tinha umas bandas assim como... É, parará, parará, parará. Três nomes, entendeu? E, e, e essa, essa época em específico tinha é, coisas como Sweet, Kiss, uhum. Queen, coisas assim bem... Né? É, mais, mais econômicos, né? E, agora, a ideia dele é mais do que isso, que é o que você ia falar, né? a, é, ideia a, é... a identidade, né? O comportamento e essa majestade mesmo, né? De, uhum. de ele se coroar, né? Na verdade, não no palco como é, King, né? Mas Queen mesmo, O né? Fred Mercury tem essa representação mesmo, né? Uma Queen, personificado, né? Personificado, né? Personificado, né, nele. Então, e uma não... coisa e uma coisa difícil, né, porque afinal de contas ele era filho de imigrantes e aí faz uma banda chamada Queen, né? Era tudo que ele não podia fazer, né? Considerando, né, toda todo distrato, né, feito pelo pela Tem uma uma dimensão do politicamente incorreto Nessa escolha inicial, que até é pouco explorado, eu acho, no filme. O filme fala um pouquinho sobre isso, né? mas centra mais no conflito familiar né? dele com o pai dele, né? da percepção da família de que ele discrepava completamente, que ele era um outsider, né? de que ele não queria compartilhar do gueto dos imigrantes da família. Eram pa paquistaneses, não é isso? Não era, era paquistaneses? Um... Né? Era da Tanzânia, né? Ah, tá. Agora, os pais, eu, eu, a única coisa que eu sei é que eles seguiam o Zoroastro e hum. que tinha uma relação com a Índia também. Então, eu não eu sei exatamente né, a nacionalidade dos pais dele. Né? Eu me lembro é. que eu, quando saiu o filme eu fiquei sabendo alguma coisa disso, porque ele nasceu é, em outro lugar, que você falou, acho que é na Tanzânia, né? nasceu em outro lugar, mas enfim... A família era uma família de imigrantes né? e ele representava uma adequação né, a um ambiente inglês que eles deploravam. Mas essa adequação também era falsa, porque esse Queen tinha um sentido irônico também, eu acho. Né? Ah, ele estava num lugar colônia inglesa, né? literalmente. É. Então, essa, essa mudança tem uma, uma mudança completa e... E também a, essa coisa de multitalento, né? Então, essa coisa do piano, dessa mistura também do, do erudito né? com, com, com o rock, com os vários gêneros diferentes, porque o Queen ele tem mesmo essa, essa guitarra pesada, a bateria é também, né? Então a banda ela sempre é, transitou por esses gêneros e também na experimentação progressiva que eu percebo num disco, por exemplo, como Queen 2, que é um trabalho vocal que você vai ter também no próprio Bohem Bohemian Rhapsody, né, trabalhando com gravações, com mixagem, então também tem uma, essa, essa coisa de um, um pensamento da produção sonora, né, utilizando sonoplastia. É, a própria ideia do disco conceitual, o Queen 2, ele é um disco que não tem faixa. Então, você ouve o lado, lado um, né? E lado dois, um do Fred Mercury e outro do Brian May, né? Com as músicas deles, e é um trabalho sonoro muito interessante, né? Que, é que tem um né? rock do início mesmo, aquela coisa do, do rock, da levação. Você tá do, do, do primeiro e do segundo disco, né? É, do Queen 2. É, que porque esses são os discos no... que eu não conheci. Esse, é, e é uma coisa que é um legado que vai aparecer de vez em quando, por exemplo, no News of the World, é, você tem essa pegada naquela It's Late, né? Hum. É, em vários outros discos isso, isso vai permanecer. Também o Brian May é um dos grandes guitarristas do rock. assim. De... Eu acho super legal ele no Instagram ensinando, né? as pessoas a tocar O Roger músicas. Taylor também sabia O Roger Taylor também tem umas aulas de que, em que ele ensina bateria mas Isso. o Roger Taylor sempre foi um, um bateria engraçado porque ele sempre foi muito vaidoso mas ele é, não há uma ele não deixou um imprint né uma marca assim específica como outros músicos desse instrumento deixaram né ele ele por exemplo eu posso pensar lembrando do exemplo que eu falei lá dos Sparks assim para mim é, o baterista do Sparks é um cara obscuro hoje em dia, que ele até coitado se suicidou, chamado Dink Diamond, era um grande baterista. É, o Dink Diamond, eu acho que tem um estilo muito mais marcante do que o Roger Taylor. O Roger Taylor, eu acho que era competentíssimo, mas era aquela coisa assim que não é, não, não deixou uma mar... Eu não vejo, pelo menos, uma marca assim, e não vejo muito comentário sobre isso. Eu fui procurar também isso. E, na verdade, eu achei uma outra coisa. Eu achei um, um, um menino inglês que faz análise musical muito bacana, um canal muito bacana, depois eu vou deixar na explicação do vídeo, em que ele comenta, faz uma análise, é, se não me engano, ele está falando de músicas que usam, variam do 4x4, para 7x4. E aí, na análise do 7x4, ele fala, se não me engano, é isso, ele fala do Bohemian Rhapsody, e aí ele mostra a sofisticação da composição do, do, do Fred Mercury é uma coisa impressionante assim a, a, o que o que eles fizeram ali mas eu acho que é principalmente no caso de, do, do Mercury o que eles fizeram ali né as, as jogadas que tem ali de, de distribuição das notas né é uma coisa fabulosa assim é um é tremendamente sofisticado de parte de ser talvez historicamente a música mais decorada, né? você sabe que hoje em dia tem campeonato para cantar Bohemian Rhapsody, né? hum. tem um concurso assim, de quem canta melhor, porque é, as pessoas decoraram né, a música, né? então eu sabia cantar uma boa parte dela, mas nunca soube cantar inteira, né? mas tem gente que sabe cantar ela de ponta a ponta, então tem uns campeonatos para a pessoa ir lá cantar a música de ponta a ponta e demonstrar que sabe Bohemian Rhapsody. É uma composição muito interessante. E eu me lembro que quando ela apareceu... E é engraçado, porque no volume 2 que você cita, a, na capa está a foto que a gente colocou aqui, a primeira foto que a gente colocou aqui. Essa é a capa do 2. Do, dois, do né? Queen 2. É, que é, na verdade, o, o, o clipe. Então, eu suponho que eles já estavam nessa época, no Queen 2, já gravando o clipe, para a música que só viria a ser lançada no ano seguinte, porque o a Night of the Opera é de 95 e é onde sai o Bohemian Rhapsody. Né? Mas esse, o impacto desse clipe, inclusive, numa época que tinha pouquíssimo clipe, 75, 76, o impacto que esse clipe tem na, na gente assim, assistindo na televisão é uma coisa assim, impressionante, porque aí fica todo mundo assim, nossa, mas não é progressivo. Não tem sintetizador, não tem aquelas escalas intermináveis, é uma pegada rock, mas tem esses caras cantando isso e com humor, né? porque tem, que é uma coisa que é explorada no filme, né? O Roger Taylor fazendo aquele magnifico -o -o -o", né? com voz, voz falsete, né? toda brincadeira em torno da, da, da, dos quatro membros da, da banda, né? E como, como isso é feito de forma genial. Né? Assim, a música é muito, muito, muito bem construída. É muito excepcional. os é, né? que eles fizeram também, né, com, com instrumentos diferentes. Isso que você falou da, da, da capa, esse disco, é de 74, foi no mesmo ano do lançamento do She Heart Attack, talvez por isso que você uhum. é, não, não, não lembre das datas, não lembre do disco nessa época, né? Uhum. E o Anais, opa, vem em 75. Então... É. É um disco caríssimo, um disco muito elaborado. Né? É Love, of é um Life, álbum, Love of My Life. É, você abria. É. A primeira versão de Love of My Life está nesse disco, depois que ela vai passar ao vivo, que ela vai ser. né? É. Mas quem conheceu, não conheceu ao vivo. Quem conheceu, é. conheceu essa versão. Essa versão. E quem Life, aprendeu a cantar muito... junto. Né, é. que tem um trabalho vocal super interessante uma música super é. bem cuidada, um, um piano, né, é tudo sofisticado, violão sofisticado, é muito... É, a gente era treinado naquele patamar de qualidade né, que você já esperava do Queen, aquelas coisas assim que tinha, as coisas tinham uma outra sonoridade, não era aquela coisa em bloco como outras bandas, realmente. E, e, e, de fato, é, aí é, é, a partir daí, é, e é bom você lembrar isso, eu até assinalei aqui como nos os hits de cada disco, né? o Love of My Life é ainda um plus em relação ao Bohemian Rhapsody, que já é aquela coisa impressionante, e você ainda tem o Love of My Life. Né? E outra coisa que eu acho muito curiosa, é Francesca, que é assim mesmo aqui na Bahia e até entre os nossos alunos mais velhos e tal o gosto por essas por essas músicas dessa época é muito grande os fãs do Queen no Brasil vão São todos, todas as gerações todos os lugares né incrível isso né Queen tem eles... a, a temporalidade é. é uma coisa de encontrar inclusive quando de vez em quando a gente mata a saudade assim tipo ficou um tempão sem ouvir o News of the World Aí coloca e ouve e fala, nossa, né? que, que, que bom ter, assim, é, é um... eles conseguiram tocar, né? talvez a coisa do espírito do tempo, assim, né? essa produção musical que fica, que passa pelo tempo. E olha que desse disco, quer dizer, eles tiveram dois singles, né? que é You Are My Best Friend, que é uma música do John Deacon, nesse disco, A Night at the Opera, né? e Bohemian Rhapsody, então, que não se esperava que fosse ser um single, porque é uma música de seis minutos. né é. Tem toda essa coisa, tem ela tem ela tem ópera dentro dela, até a construção da narrativa, sabe o que me lembra? Uma coisa que eu não sei por que me vem à cabeça, me lembra Macbeth. Quando eu ouço ah, que Bohemian Rhapsody... A, a, a construção das falas, assim me lembra, isso é uma coisa muito britânica, é interessante. É, é, é, eu acho que isso, é, de qualquer modo é tremendamente britânico, mas em certos aspectos muito menos do que era, por exemplo, Gênesis, né, que tinha aquelas historinhas todas é, de fairy tales, de, de e como é que é, Rims, é, é, como é que é, é é, não sei o que lá, Rhymes, né? que é aquelas, aquelas historinhas de rimas e tal. Uhum. É, nursery Rhymes, né? que até é o nome de um disco do, do, do, do, do Gênesis. Mas assim o Queen, eu acho que ele conseguiu é, dar esse salto de uma dimensão que, era, que afetava, o Led Zeppelin tem muito disso, vários outros eram muito afetados por essa origem inglesa, que é um negócio estranho, como eu disse, eu já estava pensando nisso desde cedo. Como os ingleses, na verdade, são tão apegados à sua própria história, muito embora tenham produzido uma música de sentido universal. É, mas você canta essa lá, tem uma, tem né? Nada. Você Eu vai achando. Você sente. Tem Isso, uma. você marca. vai. Você procura lá no Beatles e vai achar alguma coisa de Mary Poppins, entendeu? Quer dizer, tem as histórias todas estão. É um mundo, um mundinho lá deles, né? Que, tem, que é povoado de histórias, que tem essa questão, a gente já falou isso em relação ao The Wall, né? a questão da, da do tipo de escola que eles que, que foi vivenciada por essa geração, inclusive, imagina se todos eles não passaram também por aquela escola do Headmaster, né? isso vai reverberar até o The Smits, né? que vão falar sobre isso. Né? Então, é... Mas, ao contrário do Smith, e ao contrário, talvez, da maior parte das bandas de lá, incluindo aí o Black Sabbath, com todas aquelas temáticas sombrias e tal, meio filme da Hammer, né? o Queen, não. Eu acho que ele, ele aponta para alguma coisa que tem uma dimensão universal mesmo. Por isso é que eu acho que ele pode ser comprado né, internacionalmente, assim, pode ser absorvido internacionalmente. O Goss está até tentando... É, é, é, falar aqui, falou aqui, até ouvi alguma coisa do Fred Mercury, mas não entende nada de rock, eu normalmente escuto reggae, mas valeu. Mas mesmo é, o reggae tem é, nessa cena inglesa, por exemplo, a gente pode citar, agora dois, dois, pelo menos dois, duas bandas que têm relação com isso e, e que é interessante pesquisar. Uma é The Clash né, e a outra é muito notoriamente é o The Police, né, cujas estruturas musicais foram to... ele, ele é profundamente britânico você até hoje assiste os caras nos vídeos no YouTube falando eles são totalmente britânicos mas eles absorveram totalmente a bateria a, a bateria do reggae e tal que não acontece no Queen né Esse é, isso já é difícil pedir do Queen o que eles realmente ignoraram. Queen é uma outra onda, né? Mesmo. É outra onda, é outra coisa. É. É outra Agora, é, eu queria voltar ao filme, assim, para a gente é, ir para caminhar já para o encerramento. Queria voltar ao filme para falar um pouquinho. Você mencionou esse negócio do single, né? Tem uma coisa no filme que o filme repete também mais uma vez no mesmo estilo das, desses outros filmes mais recentes sobre bandas de rock que não tinha em filmes antigos sobre bandas de rock, que é essa história do da do, da conversa na gravadora e da briga pelo single, né? Tem uma cena no Bohemian Rhapsody, né, em que os caras dos executivos da gravadora falam, não, isso aí vai ser um fracasso total, e não sei o quê, e aí acaba que é um êxito excepcional, né? Quer dizer, é, isso é uma isso dá conta do que efetivamente acontecia em termos de criatividade mesmo na né? época. Como era difícil né? é, é, você ter liberdade de criação né? nesse contexto que era o contexto dos anos 70. Né? É uma coisa bem, bem, bem complicada. Né? Assim, é uma, era uma, uma luta constante. A gente tem que olhar também para esses discos e para essa situação toda, com certo carinho, porque na época eram artistas tentando lutar para afirmar diferenças próprias deles, né coisas singulares. né A gente já falou isso em relação ao The Wall, eu acho que é importante assinalar também aqui em relação ao Queen né e ao, a versão cinematográfica desse episódio de vida dessas pessoas. né é, Eram artistas que viviam em condições precárias, né? que passaram todos os perrengues também para conseguir ser ouvido, para conseguir tocar em algum lugar, para conseguir que algum DJ colocasse, como até aconteceu com o Bohemian Rhapsody, e que facilitou muito para que virasse single, né? Essa coisa da inserção na rádio, né? de, de tocar, de fazer tocar. E as gravadoras é o um momento também da... Do, de com, começarem as, os conglomerados, né? A coisa das, da indústria fonográfica forte, que tinha controle, então, controlava até o tempo, o contrato previa, sei lá, dois, três álbuns, tinha que cumprir um seguido do outro, tinha essas questões, e muitas vezes vendendo os direitos por uma merreca, né? Exatamente. E e hoje tem. De... E hoje tem filmes, você vê aí no Netflix, tem pelo menos uns três filmes sobre esses grandes donos, o Armédia Tegum, o outro cara lá que criou todo o que foi o patrono da Whitney Houston, figuras às vezes até um pouco sinistras, mas que são hoje celebradas, porque esses caras constituíram né, um universo né, muito, é, muito bem sucedido, né, um mercado, né? um grande mercado. mercado, que foi o grande mercado da música dos anos 70, todo baseado no disco de vinil. né? é era... importante, lembrando até que quando a gente conversou lá atrás, no, no outro curso que a gente fez, essa coisa do blues, porque isso vai ter relação com aqueles selos lá da virada do século XIX para o século XX, né? daquelas gravações de blues, olha para onde vai na década de 70, quer dizer, é. do, do momento das gravadoras do início do início, né, de mudança de tecnologias, né, e, e aí tá no, na década de 70, é uma potência de, de gravação e para os concertos de rock também, né, é, lembrando que a gente até já conversou sobre Woodstock, quanto contribuiu para essa coisa da tecnologia toda, é. Uma das coisas que é um grande impacto assistir um show de uma banda dessa é esse impacto sonoro. É, né? Isso é uma coisa que muita gente claro. aqui não tem faz ideia. Né? Né? O, um show e aquela coisa também de estar tá ao vivo ali com muita gente assistindo também. Então tem uma coisa da emoção tem, que é muito forte. É indescritível, inesquecível. Então, é é, eu... Eu assisti o show do Maracanazinho, o show de 76, do Gênesis, no Maracanazinho, mas era aquela coisa toda com bilhões de reverberações, era, era caótico, enfim. Não, não, eu, eu guardei, ficaram as músicas na minha memória, mas era uma, uma experiência totalmente diferente da que eu fui viver em 85 assistindo Rock in Rio. Aí foi que, efetivamente, quando as bandas entravam, quando atacava o som e que você ouvia aquele som deles, né, aquele som gringo, né, ajustado do jeito que eles sabem fazer, cara, é um impacto, é. assim, para a gente é uma coisa... E é assim. cada vez mais, né? Tem uma engenharia de som é. né, por trás aí de, de, de muitas bandas que é tudo muito bem pensado, muito bem feito. É, para fazer um show então... como esse. O Francisco, a gente vai ter que encerrar, mas eu quero já aproveitar e mostrar aqui a Heloísa Valente está te mandando um abraço. Ah. Né? Saudações para você. Ela vai tá estar comigo na, na sexta-feira aqui no canal Arte ao Vivo. A gente vai fazer uma live com ela de som em movimento. A gente vai conversar na sexta-feira e, e, e ela já está nos assistindo aqui. Mas... Bom, eu acho que... É, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa do, na, dos, dos seus comentários do filme? Não, acho que tá, tá bom. É, eu, eu também não teria mais muita coisa a comentar. O nosso próximo, eu, tô, eu não estou com a memória aqui, o nosso próximo filme, para a gente já dar o spoiler aqui, o pessoal e ir se preparando para daqui a 15 dias, é, qual que é, você lembra? Eu não tô com... e, e tá no... a anotação que eu tenho está no celular e o celular está me servindo de câmera. É, então, eu estou sem eu não anotação consigo... também. vai tá, né? então, ficar tá sabendo ao longo da semana. E a gente... é, vai ficar sabendo aí nas... é. nos, né, nos próximos dias, mas daqui a 15 dias a gente vai voltar aqui né, com mais uma, um, uma história do rock através do cinema, comentando o, um, um filme e a sua reverberação, a sua repercussão é, também na história, vocês já viram que hoje a gente também fez o que a gente já fez na, no, na live passada, que é, na verdade, falar usar como pretexto o filme para falar um pouquinho também né do nosso, das nossas preferências, dos nossos gostos e das, das, das coisas que a gente pode é, amealhar sobre a banda. Então, agradeço a todos que estiveram assistindo, agradeço principalmente a Francisca por me acompanhar aqui nessa aventura. E vamos em frente até daqui a 15 dias, às terças-feiras, sempre às 17 horas. Terças-feiras não, perdão, gente. Ai, eu já estou misturando as coisas. Às quintas-feiras, Quinta às quintas-feiras às 17 horas, daqui a 15 17. dias, a gente está de volta aqui com mais um História do Rock através do cinema. Valeu, gente, grande é abraço e até a próxima. Muito grata, Lúcio, muito grata a você que está nos assistindo né, e acompanhando esse trabalho do Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias. Tecnologias aplicadas da, da UFRB. A gente Isso. vai se vendo aí a cada 15 dias. Valeu, Lúcio. Obrigadão. Valeu, gente. Valeu tchau, todo tchau. mundo. Um grande abraço.